E agora a gente vai começar Caralho. com as apresentações. Então, é... foram quatro dias de oficina intensiva de audiovisual, feito por mulheres e para mulheres para produzir documentários com a perspectiva particular de cada uma. O projeto resultou em seis curta-metragens que foram exibidas no Museu da Imagem e do Som de Santos, com vocês e Yasmin Alvarez, do Guerrilha Doc, Mulheres em Luz, Câmara e Ação. Uhul! Alô, alô. Oi, gente, boa noite. É, meu nome é Yasmin, eu sou responsável pelo projeto Guerrilha DOC, Mulheres em Luz, Câmera e Ação. É, essa ideia surgiu por conta de um sonho antigo dentro de um outro projeto que eu dirijo, chamado Mostra das Minas, que é uma mostra de cinema de mulheres que acontece aqui em Santos há dois anos. E é, Eu tinha o desejo de desmistificar essa, esse bloqueio que a gente tem muitas vezes com o cinema, de que o cinema é uma coisa muito complicada, que a gente tem que ter mil equipamentos topzera para fazer o negócio. E eu queria que as pessoas colocassem a mão na massa. Então, a gente fez é, quatro dias de encontro. Desses quatro dias, é, dois deles a gente teve um encontro dentro do Instituto Comum, que a gente fez uma troca de um modo geral assim, além de conhecer um pouco mais sobre a linguagem audiovisual, sobre alguns recursos, algumas soluções que a gente tem dentro desse esquema é, e tudo isso usando o que a gente tinha ao nosso alcance para a captação, né, No caso que eram os celulares. É, as meninas se reuniram. Algumas trabalharam sozinhas, outras trabalharam em dupla, trio. É, e, como resultado, a gente teve seis curtas-metragens é, de cinco minutos, mais ou menos, documentários. E foi muito importante para mim e para elas também a nossa troca, não só com relação ao cinema, mas a gente percebeu muita coisa em comum que a gente precisava falar. sabe e a consciência de que a gente podia usar o cinema como um recurso para soltar o nosso nosso grito foi muito importante. É... Uh! Essa foi a pergunta que, na verdade, foi o nosso mote, que foi qual é o seu grito, o que a gente precisava falar. Né? E, e a gente teve vários temas. A gente teve pessoas falando sobre depressão, falando sobre a velhice, é, falando sobre batalha de rap, etc. E o que foi muito legal foi que assim muitas, a, a, muitas delas, algumas já tinham algum contato com audiovisual, mas a maioria delas não. E foi muito é, legal assim que que a gente quebrou essa, esse bloqueio, sabe? Essa ideia de que o cinema é difícil. E muitas delas querem continuar produzindo. É, Duas das meninas manifestaram vontade de inscrever os curtas produzidos na oficina em festivais, de um modo geral, é, e é isso. E a gente está com a ideia de, de continuar nosso trabalho, porque esses quatro dias foram meio loucos. A gente produziu, na verdade, assim a produção de fato foi em, em um dia, um dia de captação e um dia de edição. E a gente quer continuar o trabalho, formar um, um grupo de estudo permanente, e, quem sabe, até montar alguma coisa dentro do Mostra das Minas, que acontece semestralmente agora, alguma coisa de forma fixa. E é isso. Muito obrigada.